nessa aula a gente vai conversar como escolher o tipo de forro primeira questão é a funcionalidade um forro pode ser liso fixo monolítico ou ele pode ser removível qual a diferença de um e outro no removível eu facilmente tiro as placas para manutenção então para a equipe de instalações é muito bom é muito bom eles preferem muito ter um forro removível já o forro monolítico, não Eu não consigo abrir ele Ele é uma superfície, uma superfície plana Em que para eu abrir Ou eu tenho que trabalhar com visitas Que são os sapões, que abrem e fecham Eu posso ter acesso ao forro Ou literalmente eu tenho que rasgar e estragar o serviço Outra questão que tem que ser analisada em um forro É a acústica Ele pode ser Monolítico liso, e nesse caso ele tem zero de absorção acústica, ele só vai fornecer, ele tem zero de absorção acústica, ele só vai fornecer isolamento, ok? Eu posso ter o forro monolítico perfurado, nesse caso ele vai fornecer absorção e eu posso ter o forro removível. O forro removível a gente tem ele tanto liso em gesso, como a gente também tem ele mineral de fibra. Esse mineral de fibra ele tem alto desempenho de absorção acústica. Então você tem esses diferentes tipos de placa que você vai estar usando para poder definir qual tipo de forro você vai escolher. No quesito estético, você pode escolher literalmente entre ele liso e que você pode pintar ele de qualquer cor. O de fibra mineral ele vai ter sempre essa estética mesmo que o pessoal chama de escritório e aí vai variar. Vai variar. Do acabamento do fabricante, então você não vai poder pintar ele porque senão ele perde propriedade. Você não vai poder mexer muito na placa, porque ela já vem pronta. A gente diz que o forro removível de fibra mineral, quando instalado, ele já tá pronto para ser utilizado, ok? A gente tem os forros texturizados que tem umas texturinhas diferentes, né? Também que a placa já vem colorida Impressa, existe o forro que você imprime Você dá um desenho e eles imprimem no forro que você quiser Aí é aquela história Fica a seu critério e ao critério do cliente Conversarem sobre a estética Ou então literalmente o que está determinado no projeto Outro quesito muito importante Na hora da especificação do forro É a estruturação O forro Ele utiliza diferentes tipos de estrutura Como eu falei O forro ele pode ser fixado simplesmente com arames OK, o forro quando você usa o gazinho for removível, ele pode ser estruturado com canaletas unidirecional. Ele pode ser fixado com estrutura bidirecional com, nos dois sentidos, fazendo como se fosse uma malha. Ele pode ser utilizado, no caso especialmente no forro removível, com a estrutura aparente. Então, esses quatro tipos de estrutura, você tem que conversar, analisar principalmente olhar para o projeto de instalações e ver qual tipo de estrutura você vai estar utilizando, porque dependendo cada solução vai ser uma diferente. E por último, você pode trabalhar também o sistema termoacústico, que é o que eu qual é a opção é você botar lã de vidro em cima do forro. Você pode colocar ele em cima do forro perfurado, o que aumenta ainda o nível de absorção do seu forro, ou você pode colocar lã de vidro em cima do forro liso, que aumenta ainda mais o nível de isolamento a custo daquele forro fechou então agora você já sabe como você vai poder definir os tipos a solução de forro que você vai adotar para cada tipo de projeto fechou beijinho